Vamos pegar o, o jatinho aqui particular e partir, mano Vamos sair de Los Santos Ou sei lá, eu não sei pra onde que eu vou Provavelmente Liberty City E enfim, olha os carrangos. Só carro top, mano Então é o seguinte, a gente tá sem motorista particular aqui O Michael mesmo que vai dirigir E espero que dê tudo certo aí na, na viagem, né Cara, essa casa tem uma pista De avião, mano Olha que louco isso aqui Então beleza, vamos Chamar aqui todo mundo Bora gente, vamos viajar Vou entrar aqui E vou chamar eles Não, não, não ué, ué. Tá subindo Tá subindo em cima do avião, cara Muito bem, tá todo mundo vindo já, ó Só falta a patinha choca. Ela andando é muito engraçado. É, fecha a porta aí, senão... Boa. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui quem tá aqui dentro. Amandinha. E a família tá ali atrás. Confia, Amanda? Confia? Que é piloto. Aprendi a voar com o Trevor. <risos> ai, ai, ai. Caraca, bateu no que ali, velho? Tem que consertar essa pista aí, mano. Tá com problema. O que, que eu bati, mano? Meu amigo. Tá, deixa eu fazer a volta. A gente precisa sair da cidade. Vamos fazer isso aqui. O que, que tá acontecendo, hein? É outro avião ali Ah, oh, meu Deus É meteoro Tá chovendo meteoro Cara, vai pegar no avião, vai pegar no avião Caraca, e agora? Vai pegar no avião, cara Galera, eu não sei como é que escapar disso, cara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 Galera, o que, que aconteceu, cara? Do nada começou a chover meteoros. Provavelmente o um meteoro causou um tsunami. E a minha família, cara, eu tive que pular do avião. O avião ia explodir, mano. O avião ia explodir. Certeza. Caraca. E agora? o que, que eu faço, mano? Ai, ai, ai, Preciso encontrar um barco, mano Tô ouvindo pessoas gritando Galera, que que eu faço? Que que eu faço? Olha o tamanho dessas ondas, mano Eu, eu nem sei Eu tô próximo do centro aí A onda vai me jogar na água, cara Essa onda vai me jogar na água Será que eu consigo subir aqui? Não dá pra subir, não dá pra subir. Subir aqui. Ai, ai, ai. Caraca, o que que aconteceu, mano? É o fim do mundo, cara. É o fim do mundo. Tá chovendo meteoro ainda. Olha. Caraca. Que isso. Eu preciso encontrar Olha onde tem uma pedra ali Caiu, caiu outra, caiu outra Ah, essa onda aí, aí, aí. Meu Deus Meu Deus, eu tô na água Caraca Eu fui jogado do prédio, galera Tá, eu preciso pilotar Galera, eu consegui, eu consegui Nossa, mano Galera, eu tenho que sair daqui, mano caem muito meteoro ainda caindo muito meteoro ah essa ai, ai, nossa, que que sai Nossa Tamanho tamanho pedras Sai, sai, sai, sai, sai sai, sai, que que que que que que que que que que que que que que que que que Oh my god ali, ali, ali, ali Mano, ainda tá chovendo meteoro ainda, cara ah. Caraca O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu aqui? Eu vou ter que descer do barco Sai, sai, sai, sai Caraca Sai, sai, sai O Leão, isso, o é FPS tá caindo demais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 Que carro ruim Não, cara, isso aqui não dá não Isso aqui é muito lento Só tem carro merda Tio, o mundo tá acabando, acorda Agora, vou lá pegar meu carro Vou lá em casa pegar meu carro e subir pra outra casa, galera Nossa, o cara atropelou a mulher ali